que Nós estamos aqui num momento onde temos uma, uma grata satisfação de poder participar de um evento onde cada vez mais se consolida a proliferação de rádios e TVs legislativas pelo Brasil. Acho que o papel hoje que nós temos aqui juntamente com a Astral é cada vez mais fazer com que nós possamos propiciar a, aos municípios mais longínquos, através das suas câmaras de vereadores, acesso ao conteúdo da ação legislativa, mas também a conteúdos que verdadeiramente possam retratar a realidade de cada local.